Olá pessoal, em alguns momentos a gente precisa saber qual é a resolução da imagem em número de pixels por centímetro, número de pixels por polegadas, né? que a gente tem aquele DPI é... E para fazer isso, nós vamos aprender uma metodologia aqui no R utilizando o ESP Image é... Só lembrando que alguns comandos aqui a gente já ensinou aulas atrás e é muito importante né, vocês assistirem essas aulas para entender como que a gente utiliza esse pacote. É, iniciando aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é apagar a memória do R. Vou vir aqui nessa vassourinha. É, vou também ativar o pacote. Então, library SP, Image, Vou dar aqui um ctrl enter. Então, a gente ativou o pacote. É, já ensinei como que a gente abre qualquer imagem. De do seu próprio computador, em últimas aulas, né? nessa aula a gente vai utilizar um arquivo de exemplo do próprio pacote. Então vou escrever aqui a função para a gente carregar esse exemplo, o exemplo de número 3, vou criar um objeto, poderia ter qualquer nome, vou chamar de m igual a ler underline imagem, vou colocar aqui o ex, né, que contém o um endereço desta imagem, plot igual a verdadeiro, só pra gente verificar aqui a nossa imagem é, Então o que acontece? A gente tem um objeto de referência que a gente sabe qual que é a sua dimensão Eu sei que eu tenho 8,5 centímetros nesse cartãozinho né Então o que, que nós vamos fazer é, é utilizar uma, uma função dentro da qual nós vamos clicar nessas extremidades e ele vai dar então quantos pixels que a gente tem dentro desses 8,5 centímetros. Né? A gente vai ter a resolução das imagens em dpi. É, então vou criar um objeto chamado resolução, poderia ter qualquer nome, igual a pique resolução. Vou colocar aqui o nosso objeto chamado im. E outra informação importante que eu preciso colocar aqui é o quantos centímetros que tem esse objeto. Ele tem 8.5 centímetros. É, vou dar aqui um Ctrl Enter. E aí, quando a gente dá o um Ctrl Enter, ele já nos dá a condição de vir aqui e clicar nessas extremidades. É, às vezes, essa linha não vai ser certinha. Né? Ela pode sair um pouquinho inclinada para cima ou para baixo. Então, é legal a gente fazer várias medidas... Afim de que por meio da média a gente consiga chegar né, num valor mais correto. Né? Mas de certa forma uma metodologia bem eficiente para a gente obter aqui a nossa resolução da imagem. A partir do momento que você colocou um o número de tracinhos, né, que você julga que está bem representativo da sua imagem, basta a gente clicar aqui em finalizar. E né, finalizar, então a gente criou esse objeto chamado resolução. Né? Vou dar aqui um CTRL ENTER. Então a gente consegue ver as coordenadas né, iniciais e finais de cada um desses pontinhos, desses cliques que a gente deu. É, o comprimento de cada uma dessas linhas em pixels. E aqui a gente já vai ter. É, quantos pixels que a gente tem por polegada e quantos pixels que a gente tem por centímetros E essa informação ela é muito importante, tal como nós vamos ver nas próximas aulas tá bem? É, Então é isso aí pessoal, continue assistindo aí os vídeos dessa playlist chamado pacote spimage Image vocês vão aprender a utilizar direitinho esse pacote Até a próxima aula